Olá! Neste vídeo, demonstraremos como inserir os dados do contratante e detalhes do contrato. O cadastro do contratante pode ser realizado durante o preenchimento da RT ou de forma individual, através da opção Contratantes, na tela inicial do ambiente de serviços. Importante ressaltar que, independente da forma como seja efetuado o cadastro, ele poderá ser utilizado em novas ARTs no futuro. Neste vídeo, realizaremos o cadastro durante o preenchimento da ART. Clique na opção Adicionar Contrato. Selecione a forma de pesquisa do contratante. Em nosso exemplo, vamos utilizar a opção. Contratante Pessoa Jurídica, que se refere à pesquisa por CNPJ. Em seguida, informe o número no campo indicado e clique fora da caixa de pesquisa. Tendo em vista que o contratante ainda não está cadastrado, surgirá o botão verde, Contratante Não Encontrado. Clique aqui para cadastrar. Clique no botão para abrir a janela de cadastro do contratante. Na janela que se abrirá, preencha os campos. Tipo de contratante. Dados pessoais. E endereço. Ao final do preenchimento, clique em Cadastrar. O campo Unidade Administrativa se refere ao local onde o profissional atua ou está lotado podendo ser descrito como exemplo, sede, filial, escritório, sucursal, etc. Informe o número do contrato, caso houver. Informe a data em que foi celebrado o contrato, caso houver. Informe a data de início do desempenho do cargo-função. Ressaltamos que o campo previsão de término não é de preenchimento obrigatório. Portanto, sugerimos o preenchimento apenas quando não houver possibilidade de continuidade. Preencha o campo Valor do contrato. Este campo corresponde aos honorários a serem recebidos. Selecione o tipo de vínculo e a identificação do cargo-função. Verifique o endereço do contratante. Informe a carga horária a ser desempenhada. Você poderá utilizar as opções pré-definidas ou personalizá-la de acordo com sua necessidade. Em Anexar Arquivos, é muito importante que você leia atentamente todas as orientações quanto aos tipos de vínculos contratuais, tamanho e extensões de arquivos suportados. Clique no botão Adicionar. Em seguida, clique no botão Escolher Arquivo. Selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Para inserir um novo documento, basta clicar novamente no item Adicionar e repetir os procedimentos anteriores. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Insira os caracteres de validação e conclua o preenchimento da RT clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página ART, onde você poderá verificar o número e os detalhes da ART cadastrada. Agora, clique em Imprimir boleto. Importante ressaltar que a ART será registrada somente após o pagamento e a análise do vínculo apresentado. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando o cadastro de sua ART.